Mal chamos novamente Abril com a verde, mas este mês temos algumas alterações com os bónus com o código Yuri. Agora passas a ter 25 jogadas grátis para jogares sem depósito na Better Wild. Para além desta oferta, se acabaste de registrar com o código Yuri, tens 100% de bónus até 100€, ou seja, depositas 50, tens mais 50, depositas 100, Tens mais 100. Nas apostas esportivas continua tudo igual, isto é, apostas 5, ganhas 10, só nas apostas desportivas. Já sabes, joga com moderação, registra-te sempre com o código Yuri, maiores 18 anos, nunca esquecer isso. E a Solverde está registrado em Portugal, está tudo certinho, pode estar à vontade. Vai lá, bora agora para o vídeo. o Joca está a turbina, está a sem turbina o que é que a gente vamos andar hoje? O Joca quando vem cá, vocês já o conhecem, já filmamos o quê, dois, uh, dois carros, três, dois? Três, três carros? GT Turbo, aquele Slipper e o 5 Track Day. E o 5 Track Day, já filmamos três carros, pronto, sempre que o Joca vem cá é sempre ao Renault ou Turbo ou alguma coisa assim, <risos> por, aí, por aí, dentro da old, old school. Então, hoje o amigo <risos> Joca traz-me aqui um Renault 11 Turbo, basicamente, Trocando por miúdos, é uma mecânica semelhante à do Renault 5. É, é uma mecânica igual ao do 5, do 5. Do, do, do 5, mas noutra carroçaria. Carroçaria é esta, que o carro não é, não é do Joca, é de um cliente do Joca, porque o Joca agora é tudo o que a gente é GT turbos e mas... com o homem a barbata tudo. Quase, quase tudo, quase com algumas tudo. coisas. É, ficou o number one aqui, portanto, se vocês tiverem Renault 5, 11, entre outras coisas, mas a especialidade Sim. é 5, 11... A especialidade salve-seja. Sou curioso. Não sei é. Não interessa, não interessa, mas o que é certo é que eles saem de lá e saem todos à saem, maneira. Este carro é de um rapaz que já veio aqui ao canal, com, com um Subaru branco, que vocês procurem aí no, nos meus vídeos, um Subaru branco, com jardazinha da boa, este carro é dele. O rapaz queria um carro old school, ok? comprou este 11, não estava nas melhores condições, não foi aqui para o Joca e agora está em perfeitas condições, vocês fiquem por aí, aqui o Migo Joca vai contar a história do carro que não é dele, mas foi ele que meteu as luvinhas e pá, pronto, agora só para vocês, ele espirra, não está? Ah. Temos, temos, está, ah, mas temos um turbo e não temos um porco. temos, calma, calma, ele ficou com um pozinho fora do origem, certo? Um pozinho fora do origem, fora do origem, alguma ah, tá? coisa, ah sim, mais um cheirito, a querer descolar, vá vá, fiquem por aí, o amigo Joca já vai dizer como é que isto lhe chegou às mãos, o que é que ele fez e como é que ele está. Não, Siga! mais uma vez, pá, é essa, és uma mesmo. velha raposa aqui, do, é aqui meu, do, meu, do, meu, do meu canal, desde a altura que eu praticamente só tinha uma câmera ou duas, agora também não tenho muitas mais, Até <risos> não. Algumas. ah não, agora já estamos aqui, <risos> já parece no, estamos no Big Brother, olha, tu já eras conhecido pelo gajo dos Renault e T-Turbos, mas enraizaste mesmo nessa cena, começaste ah. a fazer mais Sim. Para a malta, digamos assim. Mal comecei a fazer uma coisa ou outra por brincadeira e entretanto depois passa a palavra ou pede pá, e acabei agora por dar um bocadinho mais dentro disso. Pois tu, basicamente, este é o tipo de mecânico, lá, lá, como ele diz, não é um mecânico, não. mas é o tipo de mecânico que nem precisa de publicidade. Eles, pá, eles próprios eles vêm ter a ti. Vêm ter a mim. As coisas estão um, bem feitas. Sai, sai, pois, era, era, era o que eu ia dizer. Sai um sai bem, outro claro, sai bem. Claro. Outro... Resumindo, nenhum tem saído mal. Não, portanto, mas agora não, felizmente. Portanto... A malta vem ter o joca e o joca até, até, digamos, é uma coisa que tu fazes mesmo com gosto. É uma coisa que eu faço com gosto, é uma coisa que eu faço só ao fim de semana, é sábado. O teu, teu part-time? É o meu part-time, durante a semana tenho, tenho outra coisa para fazer e então durante a semana vou-me vou entretendo nisto. Vai dando para fazer aquilo que eu gosto e para ganhar também alguns cobres. Claro, claro, então, exatamente. A malta fica bem, bem servida, bem tu servida. estás a trabalhar numa cena, vá fora de horas e sim, sim, acabas sim, por despender tempo familiar, e etc. Mas sai é é numa cena que tu gostas e, ficamos, e ganhas alguns claro. cobres para depois gastar no teu GT Turbo. Uma a outra, as duas lavam a cara. <risos> claro, para tu gastares depois no é. teu GT Turbo, bem os cobrezinhos extras. Olha, fala-me deste carro. Este rapaz contactou-te inicialmente porquê? Porque o carro claro. estava avariado. Este rapaz chegou a mim através de uma outra pessoa conhecida minha. Hum. Um, o rapaz comprou este carro na madeira, veio de barco, e segundo a história que ele, que ele diz, que o José me diz, é que fez 7 km e o motor partiu. Ah, sério? Ou seja, ou seja, ou seja ele, o carro chegou e ele foi buscá-lo? Ele foi buscá-lo, creio que antes disso ainda deu um problema de caixa, acho que o irmão dele andou com o carro, mas depois José veio da Suíça, fez 7 km, o carro morreu. Morreu de quê? O que é que ele uh, é O carro esconde a mim todos manchado, todo desmanchado, já com o motor todo na mala. <risos> ah, entregaram-te um uh, o lego. Olha, o lego, o oh, orienta-te. Uh, oh, orienta não sei se os parafusos estão aí ou não, desarrasca rasca-te. <risos> o carro vinha, vinha muito mal a nível, a nível mecânico. Pá, a cambota arriscada. Uh, então tu fizeste mesmo tudo? Fiz tudo, este motor foi feito do zero com material todo novo. Ok, então tínhamos. Ele chegou, ou seja, o José nem teve tempo de estragar nada. Mas ele já vinha estragado. Não, não, ele já vinha estragado. Isto não se estraga assim de um momento para o outro. Pois, o José ah. basicamente comprou um carro sem ah, um o ver. Ou UV. ele chegou lá e vê-lo? Não, não, não, supostamente não. Ele comprou o carro, olhou para o carro. O carro tem um bom aspecto a nível exterior e de interior. Sim, sim. sim. E olhou para o carro, pronto, achou que era um negócio adequado. O um motor supostamente tinha sido refeito lá. Sim. Ah, e mandou vir. mandou vir quando chegou cá e quando chegou cá teve, teve a surpresa aqui. <risos> ficou como, como se diz ficou ganhado ao menino pois. ficou ganhado ao menino e tu recebeste o, com o carro todo já... Pá, todos armados. desarmado o Zé, o Zé falou comigo Pá, já o cabelo aquilo que consegues fazer Pá, eu comecei a olhar para o material e disse Pá, aqui não há nada para fazer <risos> cambota a bomba de óleo com demasiada folga já a cabeça depois mais tarde ou seja já vinha furada Começou a dar passagem, ou seja, o vinha num estado, a nível elétrico também, faróis tudo atamancado não, literalmente. Não, não, o Joca, o Joca, o Joca contou uma dos faróis, fora de vídeo, mas vais ter que contar aqui em vídeo. Conta-me dos faróis, o que é que se passou ali no farol Vai, esquerdo? Os faróis literalmente do lado cortaram os fios da ficha e foram buscar corrente mínimos, médios e máximos no outro farol. <risos> ou seja uma ficha de um farol estava a alimentar tá, os tá, dois tá, lá. Exato. E como essas muitas, como essas muitas. E, e tempo, pá. Seja, o cara ficou. Pá, a nível mecânico, a nível elétrico, estava mesmo muito, mal. mesmo muito mal. mesmo muito mal. O Joker também me contou aqui uma, curiosa, só mais uma lá, só mais uma, que foi a do de traseiro. Pô, o que é que desembolsador... se passou com o de traseiro? <risos> uh... são, as, são duas das que eu achei mais divertidas, ainda para ficar aqui a registrar. a malta pode não acreditar que isto é tão. Surreal! Tão surreal que, que isto é tão. Pá, dia de manhã saio com o carro, vidro traseiro embaciado, pá, ligo o desembaciador e começa-me a trabalhar-me um toda <risos> hora. <risos> Granho, Não, mas o que é que aconteceu aqui? Parei, desliguei o carro, ligo o carro só na primeira ignição, né? carregas no desembaçador Carregas no desembaçador o carro pega tipo um start antecedores yeah. uh, De repente passaste a ter um S2000 <risos> no botão do desembaçador Só para veres como é que o carro vinha Foi uh, assim. foi tipo o chamado atamancado O chamado atamancado, literalmente, o Posso carro vender. tem muito bom aspecto, mas a nível mecânico e elétrico vinha mesmo muito, muito mal Ou seja, basicamente aquilo que eu aproveitei aqui foi... A estrutura Está, está a minha ideia de ser um T25. Ah. Aqui uma também. Já, já é uma medida é. acima, sim, sim, Diga, já... digamos assim. Já é um T25. Pá, foi a única coisa que a gente aproveitou. O resto, tudo, fizeste pá, Camisas, pistões, a própria camota, a cabeça foi outra também. Pá, foi tudo. Não? Ah. Ou seja, este motor tem 600 e poucos quilómetros. é o que está aqui no é zero, até. tem 675. É, Está tá na rodagem, diga-me. Diga ah, tá, se assim, já, já lhe deste uns apertinhos. Já já, assim, já, já, já. Pá, o Zé pediu para ver se podia fazer rodagem, porque ele está lá na Suíça. Sim, Suíça, isso, já. para isso. queria ir buscar o carro e já finalizado. Ah, pá, eu sim. tenho andado com o carro, tenho, afinei o carro pá, e agora está, está pronto a entregar ao homem. Tá. Antes de o entregar, foi uma coisa que o, que o Zé tinha-me tinha pedido, como ele está, está fora, se, se eu podia filmar o carro. Pois a pedido dele, basicamente. Sim, basicamente, a gente veio cá porque o Zé insistiu bastante, não, o carro não sai daí. Sem ser filmado. Sem filmado. Por, por várias razões, uma, eu nunca tinha filmado um 11, já tínhamos tido 5 e tal, mas o um 11, e apesar de ser a mesma mecânica, acabou -se por ser um outro carro, sim, né? sim. É, pá, e o rapaz queria ficar com uma recordação do carro, acabou de fazer e pronto, e documentado. É sempre bom ser documentado porque eu fiz. Pá, porque ele fez e mesmo para ele fica com. Pá, ele tem o histórico de todo aquilo que foi feito na, na mecânica. Mas tens de mandar essas fotos. Ah, normalmente quando é assim esta malta eu mando sempre pá, aquilo que vou fazendo, vou mandando. Para eles ficarem também ah. com. Porque é muito fácil tu estás a pedir dinheiro, mas depois não justificaste. Pois sim. Mas, pá, então pedir mandando, é fácil, mas, pá, não é? Pá, e então vou, vou mandar <risos> Olha, agora fiz isto, agora fiz aquilo, pá. Se calhar aconselhava a meter isto, a meter aquilo, pá, e vou mandando para as pessoas pá, Posso? Então, Como um carrinho velho, mesmo assim sair de quinta, sei bem. bem. Meu tem peito. Ele, o ponteiro original de pressão turbo está a ir um bocadinho mais do que o que ele é de fábrica. É um bocadinho mais, um bocadinho mais, mais pressão. Pressão. Ele, de pressão. O origem faz 0,7, está a fazer um ponto 1,2 aproximadamente. Então, a nível, a, a nível de diferenças para original, o que é que temos aqui? Temos o turbo medido acima, uh, temos o turbo medido acima, temos coletores de escape independentes, Ok. em uh, inox, uh, temos radiador em uh, alumínio dupla capacidade do IC do IC uh, e temos linha em 63 completa desde, desde a cidade do tubo até, até trás e tem escape uh, é silencioso é silencioso? tem, tem uma mas panela tem mais, de 63 mas é de rendimento uh, é de rendimento aquela gst não, não, não, não diria meu não se discreto uh, não sei se vocês no vídeo vão conseguir perceber mas o carro está mesmo a puxar ouve-se mais o suco destes carros nunca não, acompanham não, nunca o ritmo, mas o ritmo, o ritmo. a malta já, não, já é. sabe, um carro eu que também vem assim, não não Não, a engraçada é que isto está para afinar a velocidade, ou seja, a velocidade que a gente tinha se quiser pode chegar indo ter 200, <risos> não, mas não interessa, o interessa aqui <risos> yeah, é que yeah. é o, a malta vê o subir sim, sim, de sim. rotação e, e pá, e, -se, e, notas, tem... e notas notas nota é que o carro vai a subir e vai a subir com vontade, não vai aquela canseira, vai subir numa boa, numa boa mesmo, olha, e o nosso amigo? Bom, proprietário, uh, qual, qual, é, o que é, qual foi o feedback que ele te que ele deu? O carro é para, para ficar assim, ele depois uh, quer fazer mais alguma intervenção? Carro, por enquanto é para ficar assim, não se meteu já um turbo, como este está bom e o investimento que ele teve aqui ainda foi algum, um, é depois mais tarde se calhar meter aqui já um, um turbo de lamentos, uma coisa okay. já, já melhor assim. E o carro vai ser para ficar cá ou ele vai levar algo passo? Isso? Uh, o carro acho que é para ficar cá. É para ficar é. cá, é. Quando, ele vier de férias? quando ele vier de férias pega no carro e anda. E tem cá uma, eu dá, eu dá uma, ah, uma, uma, uma turbaçazinha é. para, para andar. Bem bom, bem, bem bom. Este motor, o rapaz decidiu manter o motor dele. Não quis fazer é, um revolve, como a malta agora lhe chama. Não, não, não quis fazer. Na altura falei com ele, pronto, a nível de preço também era, era diferente. De valor, então quis deixar original, mas com este um pimentazinho. Vê se uns toques por dentro, dá toda a demissão também. Ficou Pá, o mais fluido. Ficou mais fluido, no carburador. Pá, este já de discar às quatro rodas? Sim, é discar quatro rodas. Como ao cinco. Como ao cinco. Como ao cinco. Como, ao cinco. Como ao e É, o carro até a travar está, está fixe, meu. Pá, não travava nada este carro também. Está travado. travar mesmo. Ou seja, este carro veio literalmente um bocadinho... maltratado. Maltratado mal tratado, mal -tratado. <risos> <risos> literalmente. LITERALMENTE TODOS, todos FUDIDOS Mas ainda bem que esta moto depois também gosta de recuperar, é só se fosse outro não... Sim, só se fosse outro, olha! E, pá, olha mete o motor e pá, mas não, foi tudo como deve ser. Eu quis fazer mesmo reconstruir ah, tá, o carro. como tudo. deve ser. Top, top, top. Tudo zincadinho, tudo lacado. a malta, a malta está a ver que eu não estou a puxar muito quintas e não sei o quê. Ainda não tem rodagem toda. É, exatamente, é por um Sim. propósito, o carro além de ter poucos quilómetros, que conselhos, eu sei quais são, mas para a malta que nos está a ver, conselhos para a malta não matar estes carros desta era, desta era, é as velocidades em quinta, certo? É, é velocidades em quinta. Pá, se depois de levarem impressão, se andarem com ignição de origem, pá, isto tão fácil em quinta. Pois, estes carrinhos desta ah, época. Não são para fazer velocidade. Bem malta, está feito, foi mais um carrinho aqui do amigo Joca. Vocês já sabem, volta a referir e volta a repetir. Se tiverem 5, 11, 21, estes carrinhos assim, entre outros. Mas podem contactar aqui o Joca, o Joca. vocês estão a ver. Já filmámos, este é o, vai ser o quarto carro. E, e não vamos ficar por aqui, que eu quero andar no 9. Que eu quero andar na 9, no patinho feio. E todos impecavelmente bem feitinhos, com aquela jardazinha. Vocês estão a ver, fiável, restauradinho aqui ao pormenor e não falha. Da minha parte, fiquem bem, um grande abraço, subscrevam as redes, e vou deixar na descrição também as redes que o Joga quiser que eu deixe, Facebook, Instagram, o que for, a gente deixa ali na, na descrição para vocês o contactarem mais rapidamente. Um grande abraço, tchau tchau, até à próxima e um grande gajo.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 Mas é ali a primeira, e com ficou, ficou ali o bem chico ao meio, fiquei fique a segunda e meia, Dez, deixei a segunda e meia. Mas vai malta, acontece, é o assunto de gajo cortava Pato, e não põe no vídeo. Eu ponho, não para a malta. Faz parte. Faz parte, faz segunda e meia, também conta, também conta. É, é areia da caixa. Fiquem bem, o grande abraço e agora sim está feito. Gas!